Inclusive, meu querido irmão, essa história aí do alto do Capitó, em que a nossa irmã foi colocada literalmente no ostracismo, no esquecimento, isso reflete a cartilha de Ailton José Alves, quando assumiu a direção da nossa igreja, quando naquela época as pessoas tinham prazer em fazer voto ao Senhor, em contribuir nas festas de círculo de oração com liberdade, não é? E ele tirou tudo isso, alegando que estavam desviando dízimos e ofertas. Ou seja, ninguém tem mais o direito livre de contribuir na igreja, porque tudo tem que passar pelo talão de ofertas, que é o controle administrativo deles. Eles querem ter o controle de tudo, mas para eles. Você não vê hoje mais ninguém tendo prazer de contribuir. Mas eu quero conclamar os irmãos aqui, irmãos. Contribuam com a obra do Senhor, com as irmãs de círculo de oração, com os trabalhos sérios da igreja. E para isso não precisa vocês alardearem. Não é dizer a ninguém, é chegar, contribuir com sabedoria, com tranquilidade, sem falar para ninguém, porque isso é um segredo entre você e Deus. Tá certo? Então, meu irmão, o senhor, o exemplo que o senhor dá aí das nossas irmãs. Essa, esse exemplo do, do Capitó em que a dirigente ela conclamou os irmãos, as irmãs a fazerem uma cotinha para comprar um fogão novo para sua vice-dirigente e foi tratada como se fosse uma marginal por esse sistema tirano, ditatorial, não é? É só mais um exemplo e nós já relatamos isso em outra oportunidade, mas não custa trazermos aqui a tona novamente, não é? Isso é só o caso da irmã Linda, dessa irmã e outras. São são apenas casos esporádicos entre milhares, centenas de milhares espalhados por todo o estado de Pernambuco e que está vindo à tona e que as pessoas estão abrindo a boca para falarem em alto e bom som. Inclusive, meu querido irmão, essa história aí do Alto do Capitó